É muito importante a gente estar aqui nesse ato do audiovisual porque a gente vive, além de uma tentativa de golpe e de um estado de exceção, um momento de uma ética de exceção. É muito importante os profissionais de audiovisual hoje se unam para construir uma narrativa que é, é, é conte a real história do que está acontecendo hoje. Eu acho muito importante a gente lembrar que a gente tem, pode ter uma grande mídia de direita mas os historiadores os artistas são de esquerda e a gente tem que se apoderar dessa narrativa e é a narrativa que a gente tem que contar para o futuro. Ninguém lembra das manchetes e de quem estava é, é, na bancada do Jornal Nacional em 64, mas a gente lembra dos livros de história, a gente lembra dos filmes de cinema novo a gente lembra dos cineastas que construíram narrativa. Eu acho que nesse momento a gente tem que se inspirar nesses artistas e construir uma narrativa real. A gente quer uma mídia democrática, a gente quer uma mídia plural, uma mídia que escute outras vozes. Então é, o apelo que eu faço é que não, a gente não fique preso às narrativas hegemônicas e procure consumir outras narrativas.